Hoje, a nossa convidada é a Cláudia Zanata, professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS e coordenadora dos grupos Cidadania e Arte e Campo e Arte. Né? Esses dois grupos estão promovendo, junto com a Comunicarte, né? uma organização de moradores da Vila Renascença, o projeto Comunidade Território Ilhota. Né? Um ciclo de atividades que ocorre durante praticamente todo o mês de julho no Centro Cultural Érico Veríssimo, com promoção de seminários, exposições né? em horários que a gente vai comentar aqui no programa com o objetivo, professora Cláudia, de buscar resgatar essa memória relativa, né, a formação dessa, formação, vida cotidiana, dessa comunidade dos descendentes, né, do território Ilhota. Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vamos começar falando um pouco sobre a história da Ilhota, né, para esse público, uh, talvez mais jovem, que não, não, não conheça exatamente onde é que fica a Ilhota, como é que se formou. Vamos falar um pouquinho sobre isso antes da gente... Contextualizar o nosso evento, uhum. professor. Bom, a Eliota, para a gente situar um pouco uh, Hoje, ela estaria assim Compreenderia alguns bairros de Porto Alegre Menino Deus, Cidade Baixa né? Um pouco ali da área central também então, ela era um território, chamava Ilhota, porque era uma zona que sofria muitos alagamentos. Né? Então, a, ela se formou com uma população de origem afrodescendente, porque eram, em geral, escravos né? que moravam, uh, esses bairros eram considerados os arrabaldes da cidade. Né? Então, eram escravos que trabalhavam na área mais central da cidade, a Duque de Caxias... É, ou mesmo lá na Andradas hoje por ali, por essa, por essa zona né? e o pessoal então morava nesse lugar que era considerado um lugar assim de, vamos dizer não tão adequado, né? devido às inundações e tal então por isso chamava Ilhota e facilitava muito que eles vinham a pé trabalhar ali no centro da cidade, né? também em relação ao, ao acesso e né? E o que aconteceu com esse território foi que na década de 70, ele, houve uma remoção das pessoas então, que, que estavam residindo ali, né? foram levadas para Restinga, onde hoje é a Restinga Velha. Né? Foram fundar o bairro lá, mas foi uma remoção assim, forçada. E chegaram na Restinga, não havia estrutura nenhuma, não é? E eles algumas famílias retornaram de forma independente, retornaram para os lugares onde hoje a gente tem a Vila Renascença I, fica atrás ali do Teatro Renascença, né, no Centro Municipal de Cultura, a Vila Lupicínio Rodrigues, que fica atrás do Tesourinha, ah, e alguns formaram que hoje nós temos são os quilombos urbanos, são seis quilombos em Porto Alegre tá? então essas famílias voltam para esses lugares para poder seguir trabalhando e aceder aí a cidade mesmo, que a Restinga é extremamente distante né e na época, imagina, não havia nada nem né, linha de ônibus né? então o território ilhota é, atualmente há uma conscientização da necessidade da cidade realmente ter uma é, recuperar essa história né? e até porque essas famílias uh, a gente tem um, é, uma dívida né Porto Alegre tem uma dívida histórica né? a gente sempre está trabalhando com essas situações e, e estamos vendo em Porto Alegre acontecer novamente situações aí de desalojo forçado e tal né então uh, esse ciclo que nós vamos, estamos tendo né, Atualmente de, da, da exposição e do seminário é um pouco em função disso, né? De ver o que era esse território. Né? então também é uma história que está toda para ser por ser contada a gente tem ainda os descendentes vivos aí pessoas que podem contar essa história né mas ela agora há um assim muita pesquisa atualmente em relação a isso né mas o território ilhota é um pouco mistério assim para quem é das novas gerações não não tem nem ideia de que isso existia né? é um lugar onde um dos moradores mais famosos o próprio Lucídio Rodrigues que é o, o nome Lopsínio. que o nome a essa vila exatamente então a gente teve ali tem uma tradição de sambistas muito importantes, né? E também outras situações de luta mesmo, né? A presença muito forte das mulheres como protagonistas, não só da, da, do retorno a esses lugares, né? Mas também, ah, assim, de histórias que não são tão, vamos dizer, visíveis como a do lupicínio né? E é um pouco por aí também que a gente vai tentar ah, fazer uma espécie não, não chega a ser um resgate. Né? mas é trazer à tona, vamos ver dizer esse, ah, a gente tinha na Ilhota dois ah, riachos um é o Dilúvio, foi canalizado e o outro é o Cascatinha passava por ali né? e aí esses ah, eles desviaram o, o curso né? uma das moradoras, ela diz assim um dia esses riachos, esses rios vão retomar o, a, a cidade né? e é um pouco o que acontece quando chove que inunda ali e então tem muita coisa subterrânea e que, assim, tipo, metaforicamente, né, histórias subterrâneas e que, às vezes, hum, vamos dizer, o lupicínio é uma história muito visível. Então, essa, poderíamos dizer, está contada, tem muitos dados, mas a gente tem interesse em outros outras situações ali, algumas até irrecuperáveis, né, que não se tem mais o nome das pessoas ou... Para quem uh, conhece Porto Alegre de hoje em dia, é naquela região entre ali a Praça Garibaldi, Érico Veríssimo, Getúlio Vargas ali, onde o próprio Lupicini frequentava muito, ali o restaurante Copacabana, Exatamente. onde teria composto o hino do Grêmio, inclusive, né? naquela região ali, né? Naquela região, e tinha ali Que uma... era uma região periférica, imagina, foi pra Restinga, que era uma região praticamente fora de Porto Alegre nos anos 70, Outra, né? né? Outra cidade, né? Sem acesso nenhum, foram levados em caminhões e tal, né? E ali tinha também, muito importante, o primeiro time de jogadores negros, né? Que era o Canela Preta. Funcionava Liga da Canela ali, Preta, exatamente. Liga da Canela Preta, funcionava ali depois também foi desestruturado, né? Mayra Miguel está aqui hoje com a gente para conduzir essa entrevista. Boa tarde, Mayra. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Sim. Cláudia. Uh, gostaria que... Uh, Cláudia, tu contasse um pouco a respeito do projeto do Cidadania, Arte e do Campo, Arte, né? Apresentação, um, um pouco, fala um pouco para os ouvintes como, como consiste esses projetos. Tá, bem. Eles são projetos de pesquisa e de extensão, ah, eu venho do Instituto de Artes, mas eles vão congregar ah, pessoas de outras áreas, então a gente vai ter do desenvolvimento rural, aqui da própria URGS, né, da economia, da arquitetura. Então, são alunos, professores, e alunos de graduação, pós-graduação, e ele vai se preocupar com a questão do espaço público urbano. né? Então, por isso essas palavras, cidadania e arte, porque um dos vieses que a gente vê uma entrada para trabalhar e que seria o eixo aglutinador das diferentes áreas é por meio da arte. Né? E especialmente a arte contemporânea, que é a, as intervenções urbanas, são é uma parte da, da arte que não vai trabalhar tanto, às vezes, com situações de galeria ou de museu, ela vai para o espaço público mesmo. Né? E o Cidadania e Arte, então, ele vem trabalhando desde 2003, né? com pessoas de diferentes áreas que vão a, trabalhar a partir da sua perspectiva, Uh, você vem da arquitetura, da arte, né, do jornalismo Vão trabalhar aspectos da cidade Voltados especialmente à geração de espaço público urbano né? O que é espaço público urbano? é Situações de convívio Situações realmente às vezes de espaço físico mesmo né? E aí entra o campo e arte Que é uma parte que vai se dedicar à questão de plantio né? Hoje a gente tem... Uh, assim Um movimento muito grande, é mundial né São Paulo muito forte Também que é implante plantio urbano Hortas urbanas, em praças E tal, e esse projeto vai um pouco por aí Também né? é Quando a gente fala do programa Desse grupo, Cidadania e Arte do Campo e Arte a senhora professora do Departamento de Artes Visuais A gente pensa assim o, No que, que essa questão do território ilhota Pode se unir ao Instituto de Artes E fica essa curiosidade né? Mas Exatamente. essa questão do, do, do imobiliário do urbano enfim Ela é extremamente importante é, né? E o pessoal da, a, das vilas Agora, por exemplo Lupicínio Rodrigues e a própria Renascença, eles têm uma tradição de horta urbana muito forte, né? Então, a gente vem trabalhando na Renascença, há uns três anos, com a questão de mosaicos, né? Vasos de cerâmica, que é o que eles queriam fazer ali para as casas, plantio né? E pintura também Alguma coisa assim voltada para a pra arte Mas a situação ali na, na vila mesmo Na Lupicínio é, O pessoal do Ateliê Livre Como o Ateliê Livre fica muito perto né? Tem a professora Ana Flávia Baldiceroto Que trabalha com o pessoal A questão de plantio E bordados também né? Então na exposição a gente vai ter toalhas e até tem uma parte da exposição em que o público mesmo pode participar bordando, né? Cada um o modo que, que sabe, né? O que não sabe. E então essas a, as toalhas são bordadas por crianças, adultos, todo mundo numa situação pública, numa praça. Né? Ela semanalmente ou quinzenalmente as pessoas se reúnem E a gente considera uma das bandeiras de luta Uma bandeira poética Então, então entra pelo viés da arte Então quem vai à exposição vai ver que essa bandeira vai estar tá, Essa toalha bordada, uma delas Vai estar tá junto com as bandeiras da Central de Movimentos Populares Então são bandeiras políticas também de luta Mas por um outro viés é. sim a gente vê muito que a política e a arte os elementos assim visuais ficam muito presentes na, na luta dessas populações como a gente vê com os lanceiros negros o interesse das pessoas em fotografar o espaço deles não é, uhum. é mesmo então eu imagino que deve ser a mesma situação uhum. Né? Uhum. e é, sempre certo? tem também a um certo vamos dizer um preconceito em relação a considerar algumas situações como baixa e alta cultura isso é uma Sim. parece um discurso assim ultrapassado mas na na realidade mesmo é muito né? presente né? muito presente então situações muito simples como bordar plantar isso se considera no contemporâneo arte também né e arte popular vindo com muita força então não... diluir um pouco essas fronteiras também né essas pessoas poderem também colocar seus trabalhos numa situação de galeria, ou se desejar, né? ou não. Então, há esse trânsito entre espaços institucionais de arte, o espaço público, essas relações. Né? Essa discussão ultrapassada, né, que a gente uhum. tem a respeito de baixa e alta cultura, uhum. né, mas também a gente vê outra, outra questão que voltou, muito recentemente aqui em Porto Alegre Essa higienização no pior sentido da palavra Que ocor ocorreu aqui no centro, né? Em relação a justamente o que a maioria citou dos lanceiros negros É né? uma situação, uh, enfim, com suas diferenças Mas de certa forma também parecida com o que aconteceu na Ilhota 40 anos atrás, né, professor? Muito parecida Para vocês terem hum. ideia, hum. o projeto de remoção para a Restinga Era uma sigla, mas a sigla, ela forma a palavra cura era o Projeto Cura, conhecido como Cura, e ele vai muito nessa ideia de higienização, né? Então, para fazer o Tesourinha, fazer o Renascença, a própria Zero Hora, o bairro teria que ser higienizado também, né? Tem a questão estética, então você ter situações aí que a cidade não gosta de ver e nem assume como cidade, se você joga para longe... É? O tesourinho símbolo do, do negro no futebol gaúcho, né? Exatamente. daí você vê que é usado como ah, vamos fazer uma homenagem, né? Ou o Centro de Cultura e Rodrigues fazem uma homenagem, mas é a contra a contra homenagem, né? Porque você remove a população e a gente tem certeza de que a discussão tem que estar no coração da cidade, no centro. Também, né? Então pode estar no Quilombo, pode estar lá na vila, não sei o que, mas ela estando no centro, por isso que essa exposição é no CE, ali, né? É ali né? nessa situação central. Os lanceiros estão por ali, né? Agora passaram para um, um outro edifício ali, mas é importante não levar para a periferia. Assim como o carnaval foi levado também. Exato, né? não que não possa, a discussão tem que estar em todos os lugares, mas digo, é uma situação de visibilidade, né? Que a cidade não gosta que esteja no seu. Vamos dizer o que seria. É, exato, que ali né? Além disso, o que mais traz a, a exposição, enfim, o trabalho de vocês nessa. Vai até de 4 a 29 de julho, né? Sim. De terças a sextas, das 10 às, às 19 e sábados, das 11 às, às 18. O que mais que o público encontra lá? Olha, o público vai encontrar. A Mayra estava comentando das fotografias, né? Então, tem fotografias que são desde. É, a, 1850 obviamente não as originais né são, são cópias que é de um fotógrafo lunar, que ele retratou a vida o que era a vida nesse território uh, ilhota, né? o cotidiano ali, vão ter algumas fotografias e essas fotografias vêm a, até hoje, 2017 então feitas, a maioria delas pelos próprios moradores, então a gente pegou fotografias de distintos lugares que compunham esse esse território ilhota né? então, e vão ter ali fotos também dos trabalhos que são feitos agora, né? Dos plantios, os bordados, os mosaicos, a ação de a linguagem urbana mesmo, pichação, grafite, tá tudo ali, né? Assim. Temos vídeos, aí o um vídeo, um dos vídeos é mais no sentido documentário: foram feitos, entre, feitas entrevistas com o pessoal que é do Areal, que é um dos quilongos, né? Outros ali da Lupe, da Renascença. Temos. Uh, um vídeo que ele é feito a partir de... Ele é sem som, mas ele é só com frases que nas pesquisas nós fomos coletando, né frases que a gente julgou significativas, inclusive da relação entre academia e comunidades, e arte, que é uma relação bem complexa, né porque sempre tem uma... Existe já uma tradição, uma larga tradição dessas relações, e há muitas críticas de ambos os lados, muitas tensões, ah, então os, um dos vídeos vai tratar um pouquinho disso Vamos ter Nomes de antigos moradores Nomes que a gente encontrou nas pesquisas Obviamente pessoas que já faleceram né, E que a gente não tem dado nenhum A não ser o nome Vão ter pinturas e desenhos De... É, moradores uh, residentes ali atuais né moradores que tem os desenhos de uma senhora que é de 1950 os desenhos e depois agora recente da rua praia de belas que passavam barcos atrás era o rio e depois agora ela refaz o desenho então com o aterro com outra situação né vamos ter os bordados da Lupicínio e, e esse bordado participativo, que é um, um tecido que a gente chama um bordado infinito, é um tecido muito grande, realmente, e que as pessoas vão ali e bordam, né? E, então, também ocorreu na abertura o lançamento de uma revistinha, né? Que é a Revista Ilhota, que é com entrevista do, do pessoal, né? E sempre parceria ProRest, né? que é um dos apoiadores. E que mais temos bom seminário, então, vão ser com esses participantes aí da exposição, né? Sempre tem um pouco de música, tem é, alguma pessoa que vai conversar, contar, e o lado da universidade também a pesquisa, né? A, trazer, a gente traz algum pesquisador, conversa sempre nesse sentido de ter debate público ali. No, nessa situação, exposição, mas também um lugar de encontro, né? Excelente trabalho, extremamente completo, então, a respeito de, de toda essa situação que Porto Alegre viveu aí no século XX. Professora Cláudia Zanata, muito obrigado pela participação com a Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito Obrigada. sucesso. Obrigada. Vamos agora às notícias da Extensão. Estão abertas até a próxima sexta.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 A ficha de inscrição está disponível no site da Pró-reitoria de Extensão e deve ser enviada dentro do prazo para o e-mail divulgacao@prorest.urgs.br. As inscrições de trabalhos para o 18º Salão de Extensão estão abertas até às 18 horas do dia 4 de agosto. Interessados podem fazer inscrição nas modalidades mostra interativa, tertúlias e oficinas.